Deixa eu te fazer uma pergunta, será que você tem os mesmos problemas que eu tinha? Muitas senhas, muitos e-mails, muitas redes sociais para gerenciar, às vezes até senhas daqueles online que não fazem as coisas direito e você precisa ali estar com a senha dele o login que eles estão sempre perdendo e você fica como um embaranhado, anotando por tudo, já teve que recuperar a senha, olha, tem um programa incrível que eu quero te apresentar chamado LastPass um programa maravilhoso que ele organiza todas as senhas, isso é incrível. Eu nunca mais tive problema com senhas e ganhei muito tempo. Vou te mostrar como é que funciona esse programa aqui na tela do meu computador assim que eu parar, tá bom? Então vamos aqui para a tela do meu computador que você vai achar incrível. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo na tela do meu computador. Eu vou falar desse programa com muito entusiasmo, porque é um programa simples, gratuito e que me ajudou demais eu tenho certeza que vai te ajudar. Antes de começar esse vídeo aqui, é, peço que você dê um likezinho se você está gostando do conteúdo, deixe um comentário, pode compartilhar. Te inscreve no canal e aciona o sininho. Sempre que tiver uma dica, alguma coisa legal, você vai ser notificado. Tá valendo? Bora lá. O programa se chama LastPass, tá? Então é lastpass.com, vou deixar aqui na descrição do vídeo, embaixo, tá? Você pode clicar e você vai para ele. E aí você vai fazer uma conta, uma conta gratuita, tá? E você vai ter um e-mail e uma, uma palavra-chave, uma senha, tá? E o que, que vai acontecer? Quando você digitar o teu e-mail, a tua senha, você vai clicar em iniciar. Você vai para dentro da tela do LastPass e você vai poder organizar por pastas todas as suas senhas e logins e o, o, e o URL que vai mandar para onde você quiser. Por exemplo, tá? conta no Google. O que, que eu boto lá? O, meu, o meu, meu e-mail, que é da minha conta do Google, minha senha e o URL direto. Lá ele vai o quê? Vai direto para a conta do Google. Não precisa nem digitar a senha. Por exemplo, é, conta do Vimeo. Tá? Já está lá o meu minha senha, meu e-mail. Né? E o, e o link ele já vai direto olha que incrível tudo isso conta de paypal tudo mais tá muito simples muito fácil é só você criar lá de forma gratuita e você vai criar a pasta que você quiser pasta de e-mail pasta de negócios aqui, business, aonde eu coloco todos os programas que eu preciso para fazer os meus cursos online, vender os meus projetos digitais, a Mailjet, se eu clicava direto, o Marketing do Sucesso, que é o meu curso na internet, é, Lead Lovers, ferramenta de, de AMA Marketing, Hotmart, onde está hospedado meus cursos, Wordpress, onde eu hospedo meus sites. Então, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, é. Aí, se você tem eu trabalho com multinível e tem, sei lá, os da online eu fico esquecendo da senha, pode botar 50, 100, 10, 20, quanto você quiser. Claro que tem um limite depois que tem que pagar, mas dá pra botar muita coisa. Eu tenho muitas coisas aí. Eu tenho aí 90, 90 senhas, imagina anotar 90, né? Então, tudo é isso, né? Se eu for procurando, tá tudo aí. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Se ajudou aí, clica no sininho, te inscreve, likezinho, deixa comentário e tamo junto. Até a próxima, valeu!